O pulmão ele é fundamental para manter a nossa respiração funcionando. E o ser humano agora né, que está acordando para isso, que está entendendo a importância de respirar da forma correta, porque a tradição hindu, a tradição da medicina chinesa, tibetana, fala muito sobre a importância da respiração, principalmente na Índia, né, na medicina ayurvédica, se fala muito sobre isso, que se a gente respirasse da maneira correta, talvez a gente nunca precisasse tomar um remédio na vida. Então, as respirações com ciclos iguais, com ciclos parecidos, enfim, tem todo um estudo e uma teoria que fala sobre isso. Na bioenergética também a gente estuda isso, né? Então, respirar da forma correta é um dos melhores antídotos para prevenir problemas de saúde. E aí, gente profunda, tudo bem com você?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 Porque cada órgão aqui foi muito estudado para ser colocado no livro, né? De diversas fontes diferentes, diversos caminhos diferentes. Então vamos lá, pulmões. Os pulmões são a representação do elemento ar e abastecem a nossa respiração com oxigênio, que é o fluido da vida. Podemos ficar vários dias sem alimentação, sem beber água ou sem dormir e continuamos vivos. Mas se ficarmos três ou quatro minutos sem respirar, morremos, que eu acabei de falar. O oxigênio é o nosso principal combustível e nossos pulmões estão diretamente associados à liberdade, a respirar livremente a vida e também ao instinto de sobrevivência. Os problemas nos pulmões revelam bloqueios no fluxo da vida, cansaço em viver a vida, estafa no seu modo de viver. É como se a pessoa lutasse muito e não conseguisse atingir seus objetivos. Com isso surgem as doenças pulmonares. Então quando a pessoa está cansada da vida que ela tem, quando ela está né, repetindo aquela frase, eu não aguento mais tal situação, eu não suporto mais, se os pulmões ainda não tiveram problemas, está pertinho né, de acontecer. Os problemas nessa região dos pulmões também costumam se manifestar quando estamos cansados de sustentar o peso da amargura, quando nos sentimos exaustos com a vida. A ansiedade a respiração ofegante estão vinculadas ao sentimento de sufocamento quando vivemos em um ambiente rodeado de pessoas que nos pressionam, que nos fazem sentir presos, que nos controlam, afetando a nossa privacidade. As pessoas que não lidam bem com pressão também sofrem com os problemas pulmonares. Então, quando a pessoa se sente sufocada, pressionada pelos outros, né, quando ela sente que vive dentro de uma prisão... E não que ela esteja presa dentro de uma casa, mas dentro de uma prisão emocional, de uma prisão mental, né? Quando ela se sente aprisionada por alguém, ela pode desenvolver doenças pulmonares. Os pulmões também representam a ligação da nossa vida com a vida dos demais seres do mundo exterior. Quando vivemos em ostracismo, viver em ostracismo é como se vivesse dentro de uma ostra, a pessoa que é antissocial, que ela não quer se relacionar com ninguém. Então, quando a gente vive em ostracismo, sem uma boa relação com o mundo externo, os problemas nessa região também surgem. Nossos pulmões também representam o voo, voo de voar, tá? E espiritualmente são a matriz essencial das nossas asas angelicais. Então, o que, que acontece? Por que, que os anjos têm asas, né? Porque os pulmões dos anjos, diríamos assim, eles entraram numa frequência... São etéricos, né? Não são pulmões físicos eles entraram numa frequência vibracional tão alta que se transformaram em asas. Nós, como somos seres materiais e ainda somos aprisionados né, no, no mundo material, no mundo das emoções, como a gente ainda precisa sentir emoções, as nossas asas ficaram guardadas dentro das costas. Então, as nossas asas são os nossos pulmões. O dia que a gente ascensionar, sair desse planeta, evoluir, melhorar, chegar no nível de um cara como Jesus e se libertar da matéria, ou seja, não ter mais necessidade né, de, de viver aqui na Terra para cumprir o nosso karma, quando a gente chega nesse nível de libertação kármica, o nosso pulmão se transforma em uma energia etérica. E essa energia etérica são vórtices de energia que giram muito alto né, nas costas. Então, por isso, a nossa impressão de que os anjos têm asas então, as pessoas mais mediúnicas, mais sensitivas, enxergam os seres angelicais com asas. Mas se tem é, pesquisas né, e, e canalizações de grandes iluminados, que falam que não são asas aquilo que a gente vê, são os próprios pulmões de forma etérica, girando muito rápido, né? são vórtices de energia, como se fossem chakras externos, Girando muito rápido, que dá a impressão de que são asas. Até para que os corpos etéricos, os seres angelicais, possam se movimentar de um lugar para outro. Então tem a função de asa, mas não é exatamente o formato da asa. É, seria um pulmão etérico. Então nós temos potencial para ter essas asas desde que a gente se liberte. Tudo isso que eu estou falando é muito filosófico. É, como é que a gente diz? É água para muito chimarrão. É muito pano para manga, tá? Não sei nem se algumas pessoas que estão aí ouvindo né, conseguem entender o que eu tô dizendo, mas é, esse é o significado esotérico do pulmão, diríamos assim, tá? No sentido espiritual, no sentido uh, filosófico, os pulmões representam, então, a, as asas angelicais. O dia que a gente chegar em nível de anjo, nosso pulmão vira né, um vórtice de energia, ok? Ok? Então, aqui no livro Código da Alma até tem uma explicação, tá? Então, como assim os pulmões são a matriz das nossas asas angelicais? Quando um mestre ascensionado é dispensado de viver aqui na Terra por ter atingido um certo patamar de iluminação, é como se os pulmões também evoluíssem. E determinado grau iniciático né, se transformam em asas etéricas, que dão ao ser a liberdade de transitar entre vários planos. Ou seja, os pulmões físicos também ascensionam e se transformam em asas. Existe toda essa simbologia de que os pulmões são as nossas asas que ficaram guardadas. E por isso, muitas vezes, os anjos são representados com asas em desenhos e pinturas. Por meio da respiração bem conectada, nós podemos expandir essas asas. Então, por que, que a yoga é tão focada na respiração? Porque na Índia Antiga, os grandes mestres hindus eles se deram conta da importância da respiração para você ter uma vida boa. Por exemplo, quando a gente fala da tartaruga, a tartaruga respira sempre em ciclos iguais. Por isso que ela é tranquila, né? É atribuído a ela sabedoria, tranquilidade e longevidade. Então, quem sabe usar a respiração, consegue ter mais tranquilidade, mais longevidade, mais sabedoria. Então, a tartaruga faz o seguinte, se ela respira inspira em 4 segundos, ela retém o ar por 4 segundos. Quando ela expira, ela expira em 4 segundos. E quando ela expira, ela fica sem ar por 4 segundos. Então, é uma respiração de 4 etapas. Inspira, retém, expira, fica com o pulmão sem ar. Não importa se você faz isso de 2 segundos, de 3 segundos, de 5 segundos, desde que todas as fases tenham o mesmo tempo. Então, a tartaruga respira assim a vida inteira, sempre com o mesmo ciclo. É um bicho que nunca vai ficar ansioso, nunca vai disparar adrenalina, porque respira sempre com o mesmo ciclo. Se ela inspira em 3 segundos, ela retém em 3 segundos, ela solta em 3 segundos e fica sem ar por 3 segundos. Sempre no mesmo ciclo, sempre estável, sempre do mesmo jeito. Então, uma tartaruga chega a viver 200 anos. Tanto que tem famílias né, que têm tartarugas de estimação que constam em testamento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Constam em testamento para ficar para as futuras gerações. E tem tartarugas que já estão há muitas gerações na mesma família. Inclusive, já teve uma pessoa que trabalhou aqui na Luz da Serra e tal com a gente, que ela tem uma e ela deixou já de herança para alguém para alguém cuidar dela, porque sabe que ela vai viver muito tempo porque ela respira da forma correta. Tem-se notícia também de seres que se iluminaram só por saber respirar da forma correta. Então, imagina se a gente conseguisse fazer isso, né? Mesmo um yogi muito treinado, mesmo um sadhu... É difícil um ser humano manter a vida dele inteira respirando da mesma forma. Mas na né, Índia a gente sabe, né? a gente conhece através da literatura, que alguns sábios como os rixis, os sadhus, os nagababas, hum, os mestres da ordem dos swamis, né, que são pessoas que vivem para isso, para respirar da forma correta. Então, olha a importância da respiração. Aí você deve estar falando assim, tá, Paty, tu falou tudo isso, mas e nós, meros mortais? A gente faz o que a gente pode, né, gente? A gente faz o que a gente pode porque a nossa vida aqui, ocidental, ansiosa, né? principalmente o brasileiro, que é o povo mais ansioso do mundo, isso é estatístico, é comprovado, a gente sofre de ansiedade, muita oscilação emocional, muito pico. O brasileiro tem muito isso, do, ah, meu Deus, Oh, e agora? Sabe? Essa coisa do se emocionar e ficar eufórico. E daqui a pouco está sambando, e daqui a pouco está em depressão, e daqui a pouco está sambando de novo. Então a gente tem isso, né? essa oscilação de energia. Então o barato da vida é você passar por ela e oscilar o menos possível. Ou seja, tem uma banda aqui de energia, de oscilação, e a sua energia passa dentro dessa banda. Quanto menor a frequência... Quanto mais estável for essa linha, melhor, porque daí a gente consegue ter mais clareza, mais discernimento, a gente consegue ter mais ponderação diante das situações da vida. Então, por isso que quem faz yoga, quem medita, tem mais calma, porque a meditação ela nos ajuda a respirar sempre em ciclos parecidos. Né? A meditação ela é um momento entre o acordado e o dormindo é aquilo que chamam de sono desperto, né? Quando você está meditando, quando você chega no ponto exato da meditação, você está acordado, mas você está silenciado. E ali, a respiração ela tende a ficar estável e equilibrada. Então, por isso é tão importante.